Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem? Tudo bem! E aí? E aí? Vai repetir tudo o que eu falo? É! <risos> <risos> que aventura mais toda! É. é mesmo! <risos> Hoje nós vamos mostrar pra vocês é, como jogar Banco Imobiliário, tá? O Roy vai falar sobre a Operação Lava Jato! É, isso aí! Nós vamos jogar... <risos> Se baseando na política, tá? Então, eu sou os partidos, eu sou os políticos, o governo, o poder. E o Dudu é o povo. E aí? <risos> e a... <Stop! risos> E aí, galera? De novo? Fala aí, galera. Ele já deu oi pra galera. Hoje... Vocês têm que dar um like gigante aí. Opa, é importante. bom que ele já vai fazendo tudo, não precisa falar Dá nada. Dá um né? top back no like. É isso aí, galera. Então, se vocês gostarem do vídeo, dá um tabefe no live. É isso? <risos> Beleza, então vamos lá. Vamos jogar o jogo do Lava Jato. Beleza? Eu sou o dos Políticos e eu vou dividir agora as finanças. Pode ser? Uhum. Então vamos lá. Vamos pegar aqui 500 mil, né? Vou pegar uma nota de 500 mil pra mim. Uh, Dudu, você é o povo. Uhum. Quer 20 notas de um pra você? Uhum. Ok, então vou pegar 500 mil e vou dar 20 notas de 1 um porque ele merece 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 você oh, tem muito mais que eu, né? Tá agora, feliz? Aham, uh -huh, e agora Beleza, o você povo sempre tem, fica feliz você Isso, fica é, isso é bom, né? isso é bom Agora vamos pegar o... O... 200 mil Quantas notas? Pode ser duas pra você? Ah, pra você. Duas, duas e duzentos pra mim, então. Beleza. Você quer quantas notas de dez pra vocês? Oito, pode ser? Uma. Uma só de dez? Não quer oito? Pode ser. seu é o povo. Você é que decide. O que você quer, né? Opa, ó. É? Isso, derruba todo o cenário. Isso aí. Fica lindo. Vamos lá? Vamos lá. As notas de cem mil. Eu vou pegar uma de cem mil pra mim. Pode ser? Ah. Monta um Bom, Eu vou pegar 100 um, mil você. Um monte de 100 mil pra mim? <risos> ok, fechou. Seu povo, você manda. E tem as de 5 aqui. Você quer as de 5? Não. Não quer? As de cinco? Não. Eu vou loucura aqui um monte de que você, porque o político faz isso. Ele dá um monte de coisa para você achando que você tá te ajudando, né? Fingindo que tá te ajudando, eu vou. Fingir que tá te ajudando. Tá aqui, ó. Um monte de 5, beleza? Gostou? Uh -huh. Eu acho que nós estamos bem repartidos já, né? Vamos lá, vamos lá começar. Você quer começar? Uhum. Eu sou legal. Eu sou um político maneiro. Seis! Aí, legal. Seis está bom. Você pegou tudo. Vai lá. Seis. Você é o vermelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sorte, sorte revés. revés. Aqui tá o sorte revés dos políticos e aqui o sorte revés Pouco. do povo. né? Vai, povo. Pega o seu sorte revés é A falta que que de chuvas pro prejudica, prejudicou a colheita, pague 45 mil reais. A falta de chuva prejudicou a colheita, pague 45 mil reais, então pague 45 mil aqui pra mim, né? A culpa não é minha, né, que não teve chuva Então vamos lá Então, 45 mil, ó Vamos pegar de... de deixa eu ver aqui Nossa, só tem de 5, né Tá, então, ó 10, 20, 30, 45 eu Vou levar 10 mil, né, de taxa, beleza? 55 mil paga Agora é minha vez de jogar, tá bom? 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Opa, campainha Companhia Beleza, vou pegar a Petrobras aqui pra mim. Né? Quanto que eu pago aqui na Petrobras? 100 mil. Vai lucrar mais depois. Certo? Vamos lá. Sete. Um, dois, dois três, quatro, cinco, cinco seis, seis, sete. Sete. Passe todo o seu dinheiro para o tio Rô. Ah. Perdeu todo o dinheiro. Acontece. Tudo né? bem, perdeu bem, o né? jogo. É, mas você perdeu todo o dinheiro. Agora ele teve que me dar todo o dinheiro dele. É. Mas eu te empresto e depois você me paga o dobro, pode ser? Uhum. Então beleza, tá aqui teu dinheiro de volta. Dinheiro de volta. Tá aí. Ah. Então a gente vai continuar jogando aqui, porque essa, esse jogo nunca termina. A galera acha que o PT é que tá roubando né? Que é só o PT que tá roubando E é o PT que tá roubando Mas é o PMDB, é o PSDB E eles fingem que dão estão te ajudando E eles fazem as coisas parecerem lindas pra você Você se diverte e acha que tá, tá Tá se divertindo, Dudu? Não Não tá se divertindo? Por quê? Porque é muito ruim É muito ruim É a situação que tá hoje Bem... Então, gente, o que eu queria dizer é vai se manifestar? Manifesta, tá certo. Mas ergue as outras bandeiras também dos outros partidos. Não é só o PT, o PT é um nicho, é um nicho, mas todos os outros também são. Vamos mudar tudo, votem nos novos. Faça coisa diferente, pessoal. Tá chato, tá horrível. Só que não é metendo pau só no, no PT que vocês vão arrumar não. Isso daí é manipulação. É o que eu tô fazendo aqui com o Dudu agora. Vamos lá? Vamos pensar um pouco? Vamos agir? Então beleza. Fala teu recado, Dudu. É, eu odeio o Lava Jato. Operação Lava Jato, <risos> eu odeio. É isso aí, ele é o povo. <risos> dá tchau, povo. <risos> tchau, tchau, cara é de pau. É isso aí, tchau, tchau, cara de pau. E dá um... Like no vídeo. Viu? Um like no vídeo. E se... Tapa. Não, se, o que que faz lá? Tem que se inscrever no canal também, né? Aham, uh -huh. se inscrevam. Bem grande assim. Bem grandão. E onde que tá o símbolo do escreve, sabe? Não. Tá aqui embaixo? Tá aqui? Vamos onde escrever. Tá em cima, tá embaixo? Onde que tá? É, no telhado. Isso aí, então se inscreve lá no telhado. Tchau! <risos> Tchau! Tá bom, Isa? Uhum. Veja lá que eu mexi no Isa. Ah! Ó, ah, meu pai! Perdeu. Uns, um mês, um mês e meio, mais ou menos, para a Pastora me dar essa resposta. E sim, a oração ela tem um poder muito grande, principalmente se nós fizermos com, com muita fé, né? Uma oração. Se nós fizermos oração com muita fé. E o motivo principal dessa reunião hoje é que eu quero pedir a mão da Jaque Namoro por mão e para a